Olá pessoal, tudo bem? Estamos apresentando mais um programa WASH, Ciência e Cultura. Vamos brincar? E hoje a Jaqueline vai ensinar um brinquedo muito divertido chamado Barangandão Arco-Íris. Vai ser bem simples de fazer para vocês brincarem à vontade. Legal? E aí, vocês gostam de trava-língua? Trava-língua é uma brincadeira bem legal com as palavras. O Pedro disse um trava-língua muito interessante. E o pessoal do Bola de Meia gravou no começo do ano um trava-língua cantado. Programa Oxe, Ciência e Cultura. Vamos brincar? Vamos lá então! Programa Wash. Ciência e Cultura. Vamos brincar? Pessoal, hoje vocês vão aprender a fazer um brinquedo muito legal. O nome dele é Barangandão Arco-Íris. Isso mesmo. E tudo que irão precisar está bem aqui. Vamos ver o que é? Um pedaço de barbante ou linha, uns 50 centímetros folha de jornal ou de papel, assim, ó, papel de pão. Vejam bem como a folha desse tamanho. Mas vamos dobrar. Aqui está. Precisa ficar desse tamanho e a dobra também é um segredo, como se fosse um envelope. Vamos reservar. Também vão precisar de quatro pedacinhos de papel. Vejam bem, papel crepom de preferência, ou um outro semelhante eu encontrei aqui e cortei em tirinhas. esse da cor azul muito bem mais um pedacinho e vamos abrir a fita essa tira assim e esta aqui é da cor vermelha muito bem e agora mais um pedacinho vamos abrir essa tirinha da cor verde e este último, quem é que sabe que cor é esta? Hum? Amarela! Muito bem! Vamos pegar aqui bem no meio, assim para ficar bem cheio. E vamos dar uma torcidinha aqui para unir essas cores. Pronto! Agora, vamos pegar a folha e este é o segredo da dobra, para não precisar nem cola e nem nenhuma fita adesiva. Olha, o segredo está aqui. Colocamos aqui as fitas coloridas de papel e vamos dobrar. E agora, bem dobradinho, olha, ficou bem seguro. Vamos fazer um rolinho, assim. Isso mesmo, bem apertadinho para aqui as fitas não se soltem. Agora vamos fazer aqui um nozinho. Se não sabem fazer, não se preocupem. Peçam ajuda para a mamãe, para o pai, para o irmão mais velho, a irmã ou um coleguinha. Pronto! Vejam bem o nosso barangandão arco-íris. Que bonito! Olha, eu gosto de brincar da seguinte maneira. Nós jogamos... Amigo para o outro e não pode deixar cair no chão ou então simplesmente para o alto sem que ele caia no chão assim vejam que divertido esse brinquedo barangandão arco-íris até mais criançada agora é com vocês divirtam-se oi pessoal eu sou o pedro Aí vai um trava-língua. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa papasse tudo, seria um papa papão. Legal! Tchau, pessoal! Sim. Olha o samba do Cauê aí, gente! <música> Legal, Muito bom.